Olá pessoal, Quem é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, do Departamento Acadêmico de Informática da INPE. Junto com os professores César Tacla e Gustavo Gimenez Lugo, nós estamos é, apresentando para vocês o curso livre de sistemas inteligentes. Hoje, na nossa primeira aula, é, eu vou falar para vocês sobre a é, utilização de solução de problemas por meio de busca. né? Então, como resolver problemas que requerem é, soluções inteligentes utilizando mecanismos de busca? Então, para isso, nós vamos dividir esse tema em dois encontros, dois subtemas. Buscas cegas, que é o tema desse vídeo que vocês estão vendo, que vai ter o seu encontro presencial no dia 12 de agosto, e buscas heurísticas, na semana seguinte, no dia 17 de agosto. Então, sobre temas buscas cegas. A primeira pergunta é, como modelar um problema para a sua solução por meio de uma busca? Então, para isso, a gente tem que é, dar um exemplo né, para a gente ver essa modelagem. Então, o primeiro exemplo aí é o problema da nossa travessia atravessada. Né? É, vamos dizer que um fazendeiro tem um robô. Ele pediu para esse robô atravessar três itens para o outro lado de um riacho, utilizando um barquinho. Esses itens são uma raposa, uma galinha e um saco de ração para a galinha. Só que no barquinho não cabem o robô e esses três elementos simultaneamente. Cabem apenas o robô e mais dois. Né? E tem um problema. Se o robô deixar longe dele, na outra margem, sozinhos a raposa e a galinha, ou a galinha e o saco de ração, existe um risco aí de um né, comer o outro. Então, para resolver esse problema, a gente é, tem que utilizar um pouquinho de inteligência e a técnica de busca aí, né, é o nosso primeiro, é, primeiro, primeira opção que você tem. Então, observe. Eu não quero que vocês resolvam o problema. Eu quero que vocês desenvolvam algoritmos, né, sistemas inteligentes que resolvam esse problema, que possam ser implementados no robô e ele, quando receber esse problema ou um problema similar a esse, possa resolver sozinho, né? Então, como que a gente modela isso aí para colocar dentro de um algoritmo? Né? Então, é, existe aqui uma sequência de passos para a modelagem de problemas para sua solução por meio de técnicas de busca. O primeiro passo é escolher uma representação de estado, né? Basicamente, uma representação de estado é uma estrutura de dados, normalmente computacional, que armazena uma das possibilidades combinatórias de todas as situações possíveis do problema. Então, quais são as situações aí que a gente tem? É, o robô né, no barquinho com alguns dos itens de um lado ou do outro da marcha. Então, como é que seria aí uma solução para resolver esse problema de modelar o estado? Né? Então, uma bem simples, é né, você simplesmente usar quatro letras que indicam... É, onde está cada um dos elementos então aqui é, o robô, a raposa, a galinha e o alimento né, a ração da galinha se eles estão do lado de cá do rio near side, né, N ou se eles estão do lado de lá, far side, F né. então um vetor com quatro é, caracteres que pode ser N ou F é suficiente para representar cada um dos estados desse problema então ali a apretação gráfica né, Todos os elementos, inclusive o robô, do lado de cá da margem. Todas as situações possíveis do problema estão nessa tabela aqui. Né? Observem que eu já retirei aqui as situações que são indesejadas, que é a raposa e a galinha né, soltas né, de um lado do, do rio e o robô do outro. Né? Ou a galinha e a ração. Okay? Então sobrou aí esses dez é, estados possíveis. Né? Então está aqui a listagem, né? a apresentação gráfica de todos esses estados né? Então fizemos aí a primeira parte da nossa modelagem do problema A segunda parte dessa modelagem implica em criar um grafo Que é uma estrutura de dados computacional né? Que representa todas as transições possíveis entre esses estados né? Quando o robô tomar uma atitude é, né? de qual estado para qual estado ele vai levar esse nosso sistema então aqui um exemplo né, Estando no estado inicial Todo mundo do lado de cá do rio né, No near site O que o robô pode fazer? Ó, ele pode atravessar com a galinha né? Ele pode atravessar com a galinha e com a ração Ele pode atravessar com a raposa e a ração E assim por diante E daí se você fizer isso para todos os estados né, Você tem esse grafo aqui né? Então o robô pode vir com os elementos, daí volta com um ou nenhum e vai, vem, vem e volta e você daí tem todas as transições possíveis isso aqui é o grafo do problema tá ok? então essa é a nossa segunda etapa da modelagem de um problema para a solução por técnicas de busca e todas as transições são possíveis né, porque eu já retirei aí os estados indesejados então agora eu quero... Continuar a minha modelagem, né? então o terceiro passo é definir o estado inicial e o estado final de forma muito clara, né? onde o robô está, né? qual é a situação inicial e aonde ele quer chegar. Então, estado inicial é esse daqui, né? em que todos estão do lado de cada rio, e estado final estão todos do lado de lá e não aconteceu nenhum daqueles estados indesejados, né? onde eu estou e onde eu quero chegar de forma muito clara, que são estados da minha representação. Okay? Isso tudo aí é, veio de, de um curso livre chamado Elementos da Inteligência Artificial né, Que está disponível na internet né, e todos vocês podem fazer Inclusive eu já tinha colocado lá nas é, atividades né, É aqui na sessão 2, né, capítulo 2, sessão 1 e sessão 2 Que tem é, essas atividades aí do, da raposa, do robô Elementos of AI é o nome do curso Bem E agora chegamos aí à última parte da nossa modelagem né? Que é selecionar um algoritmo de busca né? Então o tema da nossa aula de hoje Além de modelar Um problema para resolu resolução Por busca é também é, Analisar alguns algoritmos de busca Chamados de busca certa. Antes de falar dos algoritmos Que vão achar aqui essa solução para nós né? Observe, aqui tem uma solução Ótima, que tem aqui uma quantidade né, mínima de travessias com o robô. Né? Então, o algoritmo de busca no grafo ele vai achar esses caminhos aí entre a origem, né, o estado inicial e o estado final. Bem, tem aqui um outro exemplo, só para não né, ficarmos presos a um único exemplo, que é o mundo de blocos. Então, o meu problema é: eu tenho um robô que ele consegue empilhar ou desempilhar um bloco. De cada vez, né, desde que não tenha nada em cima dele, que não tenha outros blocos em cima dele. E como que eu faço então esse robô levar dessa pilha do lado de cá, né, em que o C está em cima do A, que está em cima do B, para essa outra pilha em que o A está em cima do B e o B está em cima do C? Né? Então, só posso mover um bloco de cada vez, se não há outro bloco sobre ele, pode colocar um bloco no solo ou sobre outro bloco. Né? Então, preciso aí achar uma representação de estado que é né, uma estrutura de dados que armazene essa situação né. então aqui no caso são três blocos, eu posso ter três pilhas né, três estruturas de dados do pilha, cada uma representando aí se tem ou não tem um ou mais blocos ok? e daí eu tenho que criar um grafo das transições possíveis né. então como eu sei quais são os movimentos que o meu robô pode fazer dado um determinado estado eu consigo fazer aí todas as transições vai dar esse grafo aqui né, com três é, blocos, acaba sendo um grafo bastante simples. Definir o estado inicial e estado final, é onde eu né, vou começar e é onde eu quero terminar. Né, e daí selecionar um algoritmo de busca. Então hoje, no, né, na temática da nossa aula, será é, o uso de buscas cegas ou não informadas para encontrar esse caminho. Então está aqui representado o caminho. aqui, né, Então se eu estou no estado inicial o C em cima do A e o A em cima do B para chegar no estado final eu tenho que fazer essa sequência de movimentos aqui né? então tem tenho que tirar o C de cima do A, daí eu tenho que tirar o A de cima do B daí eu tenho que colocar o B em cima do C e o A em cima do B ok? então como achar um algoritmo né, que encontre essa sequência de estados né, sequência de transições e estados que me leve do estado inicial até então, o estado final é o tema da nossa aula de hoje né? Especificamente nós vamos falar sobre algoritmos cegos, também chamados de algoritmos burros ou algoritmos exaustivos ou não inteligentes, para é, encontrar esse caminho Os dois algoritmos principais, mais conhecidos, são a busca em largura e busca em profundidade que na verdade vocês já devem conhecer das disciplinas de estruturas de dados né? quando você vê grafos, você vê esses algoritmos aí de busca é, dentro dos grafos e eles são aí então a sua primeira técnica de inteligência artificial para a disciplina de sistemas inteligentes. Então, a busca em largura, ela vai expandindo a partir do estado inicial, né? É os nós que estão mais próximos. Então, primeiro ele expande todos os nós que estão mais próximos, vai formando uma árvore, né? Aí quando ele já expandiu todos, ele pega os que não estão tão próximos, né, e vai expandindo, expandindo, expandindo formando essa árvore aí com essa sequência de visitação de estados que estão vendo aqui, então do A, ele visita o B e o C, depois o D, E, F e G, depois H, I, J, K etc, linha, né? um nível por vez. Né? Como é que funciona esse algoritmo então? Então, vou dar um exemplo aqui, né? passo a passo. Quando que eu esteja lá no estado inicial, é A, B, C. Né? Então, o estado inicial é o A, B, C, todos eles em cima da mesa, nenhum em cima do outro. Né? E o estado final é o A em cima do B e o B em cima do C. Tá? Então meu estado inicial é o central aqui do meu grafo. Então a busca em largura ela primeiro expande os nós que estão mais próximos do estado inicial. Né? Então lá está vendo, ó, ABC, o B em cima do C, né? é, o C em cima do B, o C em cima do A. Né? Aqui deu uma duplicação aqui, né? tá errado isso aqui. Mas ele tem aqui os seis estados que ele pode alcançar a partir do estado inicial E daí eu vou expandindo para o segundo nível Então todos os que podem ser alcançados a partir desse estado aqui A em cima do B e o C do lado Que não estão ainda nessa, nessa sequência de estados aqui E daí ele vai, vai, vai Opa, encontrou a solução Tá ok pessoal? Então, a busca em algura, ela encontra a solução sempre mais próxima possível do teu estado é, inicial. Outra técnica é a busca em profundidade. Ela faz um pouquinho diferente. Ela vê qual que é o primeiro estado que é alcançável a partir do estado inicial, é para ele, e daí qual é que é o primeiro estado alcançável a partir desse, e assim por diante, até a hora que ele não tem mais nenhum outro estado alcançável. E daí ele volta e vê se tem um outro estado alcançável. Então... Ele percorre o mesmo, né, mesmo grafo, mas a sequência de visitação é diferente Então aqui nesse exemplo, né, eu tenho lá que a partir do ABC, qual vai ser o primeiro nó do visitado? Vai ser o, né, boto A em cima do B E depois, desse estado eu posso ir para qual outro? Ah, boto C em cima do A Posso ir para qual outro? Eu sempre vou testando né, se eu já achei a minha solução, né, o meu estado final Opa, não posso fazer mais nada, só posso voltar aqui, então eu vou retroceder, né? eu vou voltar, voltar, opa, voltar o estado inicial, voltar pro, né, e daí ver qual é o próximo, certo? Não achei, volto, volto, vou pro próximo, opa, achei, tá vendo? Então, a busca em largura e a busca em profundidade, permitem, se o estado final é alcançável a partir do estado inicial, descobrir um caminho que leve é, de um para o outro. Né? Vamos avaliar, então, algumas comparações entre esses dois algoritmos. A busca em largura ela sempre acha a solução ótima, ou seja, a solução mais curta em termos de número de transições. Entretanto, ela precisa de mais memória, porque ela tem que ficar armazenando na memória do computador todos esses estados intermediários. A busca em profundidade ela não necessariamente vai achar a solução mais curta, né, ela pode dar uma volta um pouco maior para achar a solução ótima né? ou para achar uma solução que não é ótima entretanto ela tem uma vantagem que ela ocupa menos memória né? você só precisa em cada estado da busca em profundidade né, em cada ponto da busca em profundidade abordar, né? uma quantidade de estados proporcional à profundidade aí do, do teu, é, da tua busca ok? e daí eu faço uma pergunta então, se a busca em largura tem a vantagem da otimalidade e a busca em profundidade tem a vantagem da economia de memória, será que não existiria um algoritmo que tenha garantido a otimalidade e gasto de memória baixo? Então, a resposta a essa pergunta é sim, né? mas qual seria esse algoritmo? Então, é o algoritmo de aprofundamento iterativo. O que, que ele faz? Ele acha a solução ótima, que é a mais curta né, nesse caso, número de passos, número de transições, e ele gasta a quantidade de memória equivalente à da busca em profundidade. Como que ele faz isso? Ele é, começa aí fazendo buscas na é, estrutura né, do grafo com profundidade 1. Então ele vê se o estado final não está a um passo de distância do estado inicial. Então ele testa todos os estados aqui. Né, para ver se ele acha o estado final. Não achou, então o que, que ele faz? Ele incrementa a profundidade, então agora ele vai começar de novo a busca, mas procurando até o nível 2. Né. Então, ele incrementa a profundidade até uma determinada profundidade máxima que você define né, e reinicia o algoritmo. Então agora ele vai começar a fazer buscas em profundidade até a profundidade 2 não fez aqui, não achou, fez, não achou, fez, achou. tá então, ok? Então, esse algoritmo, da mesma forma que os outros dois, ele também encontra a solução se ele existir, né? mas ele tem a garantia de que ele vai encontrar a solução no menor número de passos, né? na profundidade mais rasa da árvore de busca que ele está procurando. Né? Qual é o pior caso? O pior caso é que for... Né? A última, né, o último ramo lá na direita é onde tem a solução, né? Então, o que acontece é que tanto a busca em é, largura quanto a busca profundamente interativo, elas acabam tendo um pior caso similar, né? E o tempo de busca que a busca profundamente interativo gasta é apenas um pouquinho maior, né? ele é garantidamente menor do que o dobro da busca em largura e, usualmente, ele é menos que 10% maior do que a busca em largura. Então, a busca em largura tem a solução ótima, porém, consome muita memória, seu grafo é grande, se né? tem muita profundidade. A busca em profundidade consome bem menos memória, mas tem, tem o problema de, às vezes, não achar a solução ótima, achar a solução é, com mais passos do que o é necessário. E a busca em profundidade interativo une os é, pontos positivos desses dois algoritmos e você paga por isso apenas um pequeno preço, que é um tempo de busca um pouquinho maior. Né? Isso acontece porque normalmente o crescimento da árvore de busca ela é exponencial e a maioria do tempo gasto é no último nível. Né? Então é por isso aí que a busca em profundidade iterativo é, acaba sendo a melhor opção entre as buscas cegas. se Ela é uma mistura né, dos melhores, do, das melhores características da busca em largura com a melhor característica da busca em profundidade. Tá ok, pessoal? Então, a, a busca em largura você deve utilizar quando você, por exemplo, não sabe a profundidade da solução ótima, mas você tem certeza que ela é uma profundidade rasa, porque daí a árvore toda de busca cabe na memória memória RAM. Né? A busca em profundidade você usa quando você sabe a profundidade da solução, mas essa é uma situação é, bastante incomum. Né? E se simplesmente não cabe na memória? Né? Você não pode usar a busca em largura, só a busca em profundidade ou aprofundamento interativo Mas o que eu recomendo mesmo é aprofundamento interativo Porque você não precisa saber qual é a profundidade da solução ótima E você tem um gasto de memória é, pequeno, né? Então você não precisa se preocupar com isso Então quando a árvore pode ter muitos níveis e pode ter né, um gasto de memória muito grande Você vai direto para o aprofundamento interativo Ok, pessoal? Então, isso daí foi o tema da nossa primeira aula né, de buscas e vou deixar uma tarefinha para vocês, para vocês pensarem e ver se compreenderam todos os conceitos. Então, para as pessoas aí que estão no encontro presencial, que estão lá no nosso ambiente do no Google Classroom, cujos nomes, né, o primeiro nome começa com as letras A até L, é, devem pensar, tentar resolver o problema, né, modelar o problema da travessia atravessada, porém, uma situação em que o robô só possa levar um dos itens consigo no barco né? será que é possível resolver? como seria o grafo? e para o pessoal aí que está com os nomes entre M e Z a pergunta é, será que é possível resolver o problema dos blocos com quatro blocos? Né? A, B, C e D então será que eu consigo achar uma solução uma sequência de movimentos né, que vá desse estado inicial aqui né, com o a pilha com o A em cima do B em cima do C e o D do lado para esse estado final com todos eles empilhados? Então, por favor, é, pensem, modelem, é, avaliem a quantidade de estados que esse é, grafo vai ter e tentem executar aí as buscas em largura, profundidade, para encontrar esse melhor caminho entre o estado inicial e o estado final. Ok, pessoal? Então Respondam, qual algoritmo de busca cega eu utilizaria nessa minha solução do problema e por quê? Se esse algoritmo encontra a solução é ótima, que é sempre desejado, né? Sempre se deseja fazer a solução com o menor número de passos possível. Quanto memória ele vai gastar e quanto tempo, né? quantos passos ele vai gastar para percorrer a árvore de busca e encontrar aí a solução. Ok, pessoal? Então, esse curso aí é apresentado para vocês. Pelos professores César Tacla, Gustavo Jiménez Lugo e eu, João Fábio. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.